Shalom. O céu é o trono de Deus. Todavia o Altíssimo não habita em casas, feitas por homens, como diz o profeta Isaías no livro de Isaías 66, no versículo 1. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa? Vocês me edificarão, diz o Senhor. Onde seria meu lugar de descanso? Livro de Atos, capítulo 7, no versículo 48 ao 49. Casa, tendas, igrejas construídas por pedras, tijolos, concreto, tabernáculos, feito ou construído por mãos humanas ou pelas mãos humanas, Deus não habita ali. Então, onde é que Deus habita? Onde Deus habita? Aqui está uma imagem perfeita, meu irmão, de uma linguagem com palavras enigmáticas que o templo, a casa, a tenda, o tabernáculo, etc., sempre foi e sempre será você, meu irmão. Eu, nós, a igreja de Deus, nós, os seres Humanos somos o templo de Deus, somos a morada de Deus, somos a igreja de Deus. Seu, ou Espírito, na Bíblia, representa a nossa consciência. Terra, na Bíblia, representa a matéria. De onde veio o nosso corpo? Da terra tu vieste para a terra, tu voltarás está a falar. Quando a Bíblia fala de terra, ela está a falar do teu corpo. Nós devemos somente... Obedecer o contexto para entendermos né, o sentido, se é corpo ou não. Terra representa a matéria, o corpo, a nossa carne. Porque o reino de Deus está entre vocês. No original grego, na tradução do King James, em inglês, diz o reino de Deus está dentro de vocês. Lucas capítulo 17, no versículo 21. O reino de Deus está dentro de vocês. O que é, que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é paz, é alegria e é justiça dentro de nós. E nós somos o único lugar que o Rei do, do, do céu e da Terra pode governar. Ou seja, Deus habita dentro de nós e, e, e reina a partir de nós, reina a partir de nós ou reina em nós. Deus reina em nossa saúde, Deus reina em nossos pensamentos, Deus reina em nossas emoções, Deus reina em tudo em nós e nós, representando Deus de forma física neste mundo físico, reinamos com Deus ou com Cristo. Reinamos através dos, das boas, eh, dos bons pensamentos que Deus providencia dentro de nós. Reinamos neste mundo físico, sobre a matéria, reinamos nesta natureza, através de Deus, com os pensamentos de Deus, que é amor, se resume no amor, na justiça, e, e, e temos paz com os outros, temos paz connosco mesmo, temos paz, com todos, então nós reinamos com Cristo, aqui na terra, Cristo eh, na forma espiritual dentro de nós, nos revela o que nós devemos fazer e então nós fazemos aqui no mundo físico, é transportado do, do, do, do, do Espírito para, para, para a matéria, para o mundo material, para este mundo uh, que, que tem forma, que tem cor, que tem cheiro, que se pode tocar, que é tangível, nós, nós reinamos com Cristo assim. No livro de Isaías, no capítulo 66, no versículo 1 do Velho Testamento, Deus faz uma pergunta retórica que muitos hoje, na religião tradicional, lutam para entender. E isso porque as escrituras são discernidas espiritualmente. Quando nós tomamos uma, uma passagem bíblica e tentamos entender ela de forma literal, nos perdemos no sentido e no significado, na beleza, na riqueza eh, do que Deus quer passar para nós, que nos revelar. Na verdade, a Bíblia ela se discerne espiritualmente, porque ela foi escrita numa linguagem espiritual. Nós, eh, sem o Espírito Santo de Deus, nós entendemos a Bíblia como um professor na universidade, um professor na primária, eh, no ensino médio, eh, enfim, literalmente. Tal como está escrito, é conforme se entende. Mas a Bíblia, muitas das vezes, não é assim. Ela vai, vai, vai usando uma linguagem comparada, ou compara algo com o literal, com algo que já está na natureza. Quando fala do grão, é, semente de mostarda, quando fala de, de pão, quando fala de, de pedra, quando fala de monte, mas o significado é outro, espiritualmente. Só mesmo o Espírito Santo de Deus para nos revelar e entendermos então o profundo, o o, o, que, o oculto, aquilo que Deus eh, esconde ali e quer nos revelar espiritualmente. Então nós discernimos a Bíblia de forma uh, uh, espiritual e não naturalmente como e não naturalmente como os sentidos naturais ou com os sentidos naturais como literalmente. Porque traz morte para o entendimento espiritual. Quando nós entendemos a Bíblia de forma literal, na letra, ela mata. Mata a fé, mata a esperança, ela mata a paciência da pessoa. A pessoa fica mais frustrada porque ela entendeu a Bíblia de uma forma errada, literalmente. E depois ela não consegue enquadrar, não consegue encontrar a resposta àquilo. Que toca no íntimo dela, na alma dela, no espírito dela. Por quê? Porque o literal não consegue tocar o teu espírito. O literal toca os teus sentidos. E quando os sentidos não são é, gratificados, quando não são atendidos, ela se frustra. Frustra-se logo. É por isso que muitos desistem e saem da igreja. Porque entendem as coisas de forma é, natural, de forma literal, na letra. Porque traz morte isso. Traz morte para o entendimento. Atenda. O tabernáculo e o templo sempre foram o teu corpo, meu irmão. O meu corpo, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa consciência, as nossas emoções humanas, é ali onde Deus quer reinar, é ali onde Deus quer, é, a partir das nossas emoções, dos nossos pensamentos, da nossa consciência, é, Deus quer reinar a partir dali. Porque se a palavra de Deus... Tomar conta das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos projetos e planos, do nosso coração, do nosso espírito, aqui no mundo físico, no mundo natural, no mundo material, as coisas serão muito mais fáceis para nós, sem sem o estresse que é causado neste mundo de correria, neste mundo de comparações, neste mundo de se pisotear, neste mundo de se mentir, de se enganar. No mundo, quando estamos resolvidos, bem resolvidos, espiritualmente, nós não competimos com os outros, nós não nos comparamos com os outros, nós vivemos o nosso propósito para ajudar aquele a, a quem... No mundo natural, né? a gente competia com ele. Hoje nós ajudamos uh, a despertar uh, a mente desta pessoa para o espiritual. Irmãos, ficamos aqui hoje. É esta palavra que eu deixo para todos vocês, este devocional. Espero que lhe tenha abençoado em nome de Jesus. Shalom.